Estou mostrando um pouco aqui da pedreirinha aqui, ó. Onde está primeiro ali. Agora o que vai continuar filmando. Agora nós vamos apurar ele mais, para nós ver o padrinho que vai salvar no fundo.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 Aqui, aqui, aqui, outra, tem umas pardesas, aqui em cima, aqui, aqui, Agora vamos apurando mais. Aqui, aqui. É então, umas partes delas agora. e outra aqui, ó. Aqui, ó. umas de coisinha amarela, Esses amarelinhos é tudo pozinho. aqui ó na beirada amarela as pintinhas se eu ia só virar o lado do sol vai melhorar aqui vai piorar e aqui ó, pintinha amarela vamos dar mais uma apurada nele aqui em cima aqui ó vendo?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 Farguesa em linha. Aqui não vai apurar muito. Porque eu. Senão eu jogo ele fora também. Tá vendo? Aqui, ó. Beiradinha amarela. Aqui, ó.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 Agora eu tenho que tirar ele, eu vou tirar ele daqui. Vai é escorrer essa água aqui. Tá Mas não para ver no vídeo, hein? Vai filmar mais perto. Vou assim. Agora. Aí vocês vão olhando aí, cara essa pintinha amarela que você vê que tá aí, é que vai ter que tirar depois, vai tirar That's depois. Entendeu? Cool. Tô mostrando aí pra vocês aí, ó. Pera aí, vamos ver se não é que consegue filmar, Entendeu? Vou pegar a mão um pouco na só vocês verem aí também. Mostrar bem de pertinho pra vocês verem aí no vídeo. Não, vai ser leve, vai rolar, velho. Tô mostrando aí pra vocês, ó. Entendeu? vocês verem no vídeo, vocês falam. Mas que tá com vestígio de ouro, tá não ouro em pó ouro em pó tá com outro em pó mesmo parece tá com ouro em pó e essa ali agora vai, vai... não aí né, pra você ver agora nós vamos ter que tirar ele daí tirar para guardar para nós levar para ver terminar de fazer o, o procedimento de fazer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 E os amigos aí que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo aí no canal. É só entrar em contato. Aí pela descrição. E é um produto que nós comercializamos aí, também aí no mercado livre, no vários lugares. E também temos... Tem vendido bem, viu? É um produto que tem 73 nutrientes. Bem mais do que o adubo.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 Eu tenho uma média descansado dele Mais ou menos 600 quilos Então a hora que vai terminando esse aí Já entra outro pra Já pra descansar A preparação dele não é igual ele sai da pedreira Lá na pedreira sai tudo misturado com pedra E depois ele tem que ser peneirado E também tem que ser descansado Ele não pode pegar ele já peneirar e comercializar ele Então é...